muito, muito legal, que é a Cacá. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer slimes, só que de uma forma diferente. Estamos bem dadas, tá? Eu não, vou, eu não com ele fechado. A Cacá não vai com ele fechado, porque então ela é muito vendo. boa. Porque a gente vai usar cola, espuma, a espuma de barbear, água gente... Tudo isso é pra fazer a slime. Eu não sei fazer muito bem slime, nem de olho aberto, mas de olho fechado. <risos> Vai sair uma meleca. Essa aqui é a rainha dos slimes, então eu tô bem, bem ferrada nessa competição. E, gente, na hora que a gente começar, uma pessoa vai embaralhar pra gente. Nossa tudo, Productions, né? e... nosso Backstage. E a gente hein? não vai saber o que, que é cada coisa. Né? Então é isso, a gente vai começar o vídeo, né? Vai. Então partiu! Pode Pode embaralhar a produção. A cola Ah, não Sai! Não. Onde é a vista? Nossa, tá esmagando meu rosto essa venda Eu não sei porque é a quantidade certa Não tem quantidade Produção, vai falando Não fala Pegou a cola já? Aqui, achei! Nossa Ai, que nojo! Agora que esteja dentro. Ai! Eu botei muito. Que isso? Tá diferente. Gente, eu não me arrependi Deixa colocar de colocar da mão. Eu vou fazer primeira primeira base do slime, tá, galerinha? E agora, se eu não sei. Nossa, eu não vou ter força. Slime. Ai! Nossa, tá pura cola isso aqui, velho. É porque essa só faz o efeito depois que você coloca de vontade. Nossa, estamos sujando a mesa inteira. É. Que, Ai, que tá Cadê a tumba? Aqui, achei. Cadê a gumba? Tá achei. achei. Nossa, é. Ah, Nossa. é. Ah, <risos> e agora como que eu faço pra abrir? Ah, consegui. Eu vou pôr a cor depois. Aí é agora. Tá bom, produção? Ai, eu botei muito espuma. Chega. Chega? A minha tá por espuma. Eu acho que tô uma escola. Sim, calma, amiga. Olha, você tá enxergando. Tá eu não tô, enxergando nada. Tá, não. Olha. Eita, mais. Tem uma pessoa. Tá aberta? Tá. Não sei. mas minha tá boa? Não sei. É. Ué, você não sei a textura? Você não tá misturando com a mão? Não. Ai, Vitória. Hum. Ai, que... Achei. Que corante é esse? Não sei. Azul. Ai, meu Deus. Se eu Ai, botar a mão, eu Ai, eu sinto que minha mão é de corante. Ai, cadê o corante? Eu, eu quero corante azul. O que, que é isso aqui? A minha não, tá não, não. eu acho que eu coloquei no carro. Deixa oh, eu ver Deixa a eu amiga. te ajudar Ai, tá boa a sua <risos> Leg Não, não, não, Quando ela tá quebradiço, o que que você tem que fazer? Eu tô colocando cola Na verdade eu, eu ia pôr o creme, só que eu não sei onde tá, então eu tô colocando cola o né? creme Eu não sei onde tá Deve vou seja a suja Aonde? Ah, obrigada, Aqui. Flor Não, esse é... Legal Que que Aqui. Olha! Tô muito boa! Olha. A minha tá ficando boa, mas eu acho que eu vou precisar pro creme. Acho que eu é preciso para cola. Olha, tá com A cola Ai. tá aqui. Ah, tá aqui. Aqui, ó. A cola. Top. Nossa, ficou uma cara, meu Ai! O que foi? Caiu em mim! <risos> Vitória, o que, que caiu? Cola ou o quê? Cola! Pega o slime e vai desgrudando. Aí. Ela... O que é que eu pego? Calma, eu, vou eu não vou tirar. mexer na minha slime porque depois tá. eu vou voltar. Aqui, né? aqui ó. Eu, venda. Vou, eu vou tirar, eu vou tirar. Vocês viram o que aconteceu e agora eu vou voltar. Vamos lá, eu não mexi na minha slime. Tipo, eu não consertei ela enquanto eu com a venda Mas eu tenho que fazer uma mudança ela, porque só olhou ela. Eu tenho que pôr mais coisa. Eu sei, Não sou ela uma textura uma cor. O vou... que é que isso? É tipo quando ela tá mais grossa, sei lá. Tá outra ela fica boa. Vou pôr outra cor. Eu pus um cor, eu já não sei qual é, mas eu vou pôr outra. Tô nem aí. Vou pôr esse. A minha continua quebradiça, o que eu faço? Põe um creme. Eu lotei de creme, a minha ficou meio. Cadê eu o creme? Líquido, Cacau, o creme. Aí! Será é que tá bom, Vitória? Sim. Você, Vitória? Você tá olhando? Ai? Não. Ah, tá uhum. Eu tava com ele, mas eu perdi. Ai. A minha parece que tá muito boa. Uhum. Será que cor vai ficar? Muito feio, né? Não bagulho inteiro. Não, cara. Catarina! Não bagulho inteiro, pode tá. Eu acho que eu já acabei no slime. Não, vai botando os enfeites. Os enfeites? Sei já lá. Tem tudo. Vai, vai ter muito não está quebradiça é de... é se ela faz barulho. Se ela fizer barulho, acabou. A Mas... minha faz mais que a sua. E daí? Você não precisa nada. Aí né? fica, porque tá fo... a yeah, slime faz clique. A minha tá boa pra mim. Só precisa agora dar a coicada. Que eu Nossa Foi senhora. Foi uma tampinha. Eu sei que você é amor e tudo. Agora que você vai tocar minha mão. A minha vai ficar bem bonita. Cadê os gritos? Meu Agora eu vou pôr mais outro grito: corante, eu da cada... Vitória Cadê? Pode ir pra cá. Corante, meu amiguinho. Isso. Vitória. Oi, eu tô de venda Ah, Vitória Ela ah, não tá meimando Ah <risos> Eu não tô nem certeza <risos> que foi você Você não estão slime. Não dá pra tirar, A gente A slime dela ficou até melhor, até eu trapaceando Fica melhor que a minha, que saco E vai tirar Trapacear é errado, oi, então eu acho que eu coloquei um pote inteiro ah! Gente! A Catarina olha, cagou a slime dela Por quê? Ela fez um glitter Eu? Não, a Catarina ela... Não, deixa eu ela... Tira a Não, espera aí, Catarina A gente acabou com uns glitters, acabou com tudo Nossa. Eu só queria... Oxi, tudo tinha acabado? Eu tô com um glitter A gente já queria acabar. falar um negócio, a Nicole ganhou, nem precisamos olhar mas assim, não trapacei, porque trapacear é muito feio Eu sei que trapacei, minha mas era só pra brincar, brincar Mas não trapacei em nenhum jogo, nenhum tipo, de, assim, coisas desse gênero ah, A minha não ficou tão ruim, olha Ela tá muito espumenta Deixa eu ver a sua, então E a sua tá muito, tipo, não aproveitada pra mim A minha tá perfeita pra mim E pra você a sua tá muito perfeita então, tá vendo gente? Até nos slides elas provam que cada um tem o seu jeito de ser perfeito Pra mim essa slime tá perfeita e pra Nicole essa tá perfeita Então é isso E a sua cacada tá perfeita pra vocês? Teste. Oh. Ah, que boa! Primeiro, teste de bonita Acho que é na que Canina, né? Olha a minha, sim. Nicole! Nicole cortava a minha Gente, eu uma ideia, ó, que a Nicole não deixou concluir. concluir. Vocês devem me olhar em mil curtidas, hum, a gente vai... Can, fazer... A gente vai fazer uma slime que vai ser assim, tipo, sem pote. Slime direto é da né? mesa. Eu, eu nunca não. vi falar disso. Sério? Sério, então vai ser, tipo, muito louco. Imagina a lambança que vai ser. E é isso, então. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!